E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é o seguinte, vamos dar uma passadinha bem rápida aqui num shopping no Praia de Belas, onde tem uma loja das americanas e a loja da Saraiva, que desde dessa pandemia eu não tenho visitado e é claro, porque elas estão fechadas, né? Então vamos juntos para ver se tem alguma coisa, se tem alguma promoção, se ainda existem nessas lojas, você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 Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. E olha só pessoal, essa é a sessão de DVDs, só tem isso, não tem mais nada. Os preços não tem nada demais, mas eu já vou garantir aqui o meu filme da Hebe, que tem aqui um DVD, inclusive, tem só dois. Então eu vou aproveitar e vou levar. E os filmes aqui, como vocês podem ver, a maioria são DVDs. Eles não tem muita coisa em Blu-ray. Eu vou passar rapidamente para vocês verem mais ou menos o que, que tem. Aqui em Porto Alegre, uh, os preços são os mesmos. Não tem nada de promoção. Vou mostrar para vocês. eu vou aproveitando a vinda aqui no shopping e vou dar uma passadinha ali na Saraiva para ver se ainda restou alguma coisa no setor de DVDs. Vem comigo então. Os DVDs estão localizados naquelas ilhas onde anteriormente eles só colocavam produtos em promoção. Tem alguns livros e algumas coisas relacionadas a filmes e séries. Para minha surpresa, onde antes tinham muitos DVDs, Blu-rays, séries, agora tem capas de caderno e revistas em quadrinhos. A série Game of Thrones tem um espaço dedicado onde tem os Blu-rays da série, alguns livros relacionados e alguns produtos. O vinil ainda tem algumas unidades. Os DVDs Blu-rays infantis também estão destinados num lugar bem próximo aos livros. Não tem muita coisa em promoção, o preço é o tradicional. Nada demais, nada de novo no catálogo. Só o mesmo de sempre e nenhuma oferta chamativa. Onde eram os DVDs de ação e aventura agora tem cadernos. A parte dos super-heróis eles ainda mantiveram nesse display, mas os DVDs e os Blu-rays não estão com preço promocional. Nessa ilha ainda tem algumas ofertas e alguns títulos mais recentes, mas ainda há muitos quadrinhos. E perto do caixa tem a gôndola de oportunidades, que nada mais nada menos deve ser alguns encalhes da Saraiva, que eles acabam torrando por 99 centavos. Um R$ 1,50, até R$20, dependendo do título. Mas não é nada de título novo, é tudo que sobrou é, das ofertas antes da pandemia. preços não estavam muito convidativos, eu trouxe só o que eu tinha que trazer, os filmes que eu estava procurando e não tive oportunidade ainda. Vamos começar pela essa compra aqui que eu fiz na Saraiva, pessoal. Eu comprei o box dos Pequenos Espiões. Por que, Marcelo, que você comprou esse filme? Eu tenho a versão 3D do terceiro filme que veio lançado uh, em DVD apenas. E nesse box aqui tem a versão em Blu-ray 3D do quarto Infelizmente eles não deixaram O 3 em 3D aqui Mas enfim, pelo menos eu tenho A versão em DVD do 3 e a versão em Blu-ray do 4, em 3D. Então, esse box, ele é a box que inclui as embalagens uh, nos estojos uh, individuais. Isso é muito legal. Gosto quando eles fazem esse tipo de coleção. Você pode ou deixar aqui na embalagem ou separá-los. Isso é muito interessante. Vem aqui impresso o nome do filme. E aqui, na, nas costas, as informações especiais. Então, pessoal, vamos dar aquela abridinha básica aqui para a gente ver o conteúdo assim eu tenho muito cuidado aqui para não rasgar o, com esse estilete aqui que parece uma serra elétrica para não estragar aqui os boxes que eles vieram bem bonitinhos olha só que legal essa embalagem como vocês podem ver ela tem uma aplicação de verniz a luva é o padrão da da da imagem filmes, inclusive eu tenho a coletânea do Pânico, que veio com esse mesmo tipo de embalagem, com os filmes individuais. Vamos tirar aqui rapidamente aqui, a embalagem com todas as informações especiais aqui dos filmes e os filmes propriamente ditos. Pequenos Espiões 1, 2, o 3 e o Blu-ray do Pequenos Espiões 3D da versão número 4. Eu não vou mostrar aqui muitos detalhes, pessoal. porque enfim, eu só queria mostrar para vocês o que que eu trouxe lá de promoção e quanto que eu paguei. Eu paguei 39,90 nos nesses quatro filmes, ou seja, R$ reais, o que dá uma média, né, de R$ reais por cada filme. Então achei que valeu a pena. Tem bastante box lá, inclusive dos Pequenos Espiões. Tava, me parece ser R$ 39,90 e agora ficou por R$ 39,90 essa coleção dos pequenos espiões. Uh, e claro, o restante da Saraiva, como vocês viram lá, o setor de DVDs uh, reduziu drasticamente. E aí eu fui para as americanas e também lá, como vocês podem ter visto, não tem nada fora do comum. Poucos lançamentos, mas eu trouxe esse aqui para não sair de mãos abanando. O DVD do filme do longa do Web, que eu inclusive vi no cinema. Mas eu queria ter na minha coleção, porque todos os filmes nacionais eu terei na minha coleção. Todos os possíveis. Como vocês podem ver, essa edição aqui veio com o um making off do filme. Filme. E essa embalagem, o padrão, né? A padrão dos, dos filmes da Warner em Amaray, nesse transparente aqui, agora vamos ver a arte do disco. Aí vocês já ficam por dentro deste lançamento aqui, Hebe a Estrela do Brasil, com a Andrea Beltrão. Como vocês podem ver, só veio o Making Off. Aqui veio a arte do disco, todos no mesmo tom da, da capa. Bem simplesinho e veio com uma artezinha com as fotos da Andrea Beltrão como se fosse a EB, Muito legal, muito bonito esse, esse trabalho de iluminação e cores uh, aqui da EB nas suas posições, ilustrando a capa do filme. Bem simples a edição, pena que não lançaram, opa, pena que não lançaram ainda em Blu-ray, mas já temos aqui o DVD para a coleção. Então foram essas, pessoal: da Saraiva e das Americanas. Comprei, é, fiz essas duas compras, saiu. Esse da, da EBS saiu R$39,90 e esse box de Blu-ray saiu também 39,90 quase 80 reais em filmes. Mas tá ótimo, gostei, o preço tá bom, é a média de preço de lançamento de DVD. Eu resolvi garantir, só tinha naquela americana as duas cópias. Então diga, disse, ah, eu vou trazer antes que se esgote. Enfim, são esses os filmes. E eu quero saber de vocês que estão assistindo esse vídeo, como é que estão as lojas americanas e as saraivas aí da região de vocês. Os preços estão como aqui em Porto Alegre, que é tudo inteiro, na média de 40 reais por filme, seja ele em DVD ou Blu-ray, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica para ajudar o canal. Canal, e siga ontem nos cinemas as redes sociais e se der um tempinho dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal nos vemos no próximo pessoal até lá